E galera, beleza de nata tá com vocês, com mais um vídeo e hoje nós vamos tentar fazer algo aqui Vai ser simplesmente incrível Bom, vocês viram um vídeo aí recentemente, onde a gente invadiu a área 51 Dessa vez a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai tentar liberar, libertar os aliens Será galera, que se a gente fazer isso, vai acontecer uma invasão alien aqui GTA V, bom, eu tô Pra adiantar o vídeo, né, eu tô jogando com Franklin aqui, mas eu tô Travestido de um soldado do exército Não, não tem como invadir A área 51, isso virou uma polêmica Aí na vida real, né, nos Estados Unidos Dizem que existe uma área lá Que os caras cultivam lá Esconde aliens, etc, etc Enfim Bom, ó, a gente vai entrar com, com Como eu disse, disfarçado novamente Como a gente invadiu da outra vez, olha aí, ó o Exército bolado aqui, ó se não for assim, os caras metem chumbo, mano. Os caras metem bala sem dó. Sem piedade. Então, pra invadir a área 51, você precisa de um disfarce do exército. Então, bora lá. Tentar liberar os caras. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Talvez matando, né? Talvez dando tiro nos caras. A gente consiga fazer isso. Vou correndo aqui, ó. Pra adiantar a parada. Se você não viu o vídeo, mais tranquilo. Olha só quantos carros do exército aqui, mano. Quantos veículos é, do exército aqui. Embaçado o lugar, ó. É, se eu não me engano, é aqui que fica. Se eu não me engano, é aqui que fica. Dá pra entrar aqui? é irmão? Beleza? Você? Tá tudo tranquilo aí? Tô fazendo a guarda certinho? Bora. Vambora. Vamos tentar liberar os aliens. Será que isso vai ser possível, é? Vamos lá, vamos descer aqui Eita Caraca, eu achei que eu ia morrer agora, sério O boneco escapou da, da, da, da Como eu disse, se você quiser ver Essa área 51 aqui com mais detalhes Beleza É só você procurar o vídeo aí, invadindo A área 51 que aí eu tenho mais detalhes Ó, aqui galera, ó, é o local Onde ficam os aliens, mano Dá um ligo, cara, ó a segurança Tá vendo a segurança aqui, ó segurança Mano, eu acho que deve ter um bloqueador de sinal, uma parada assim pro eles estilharem aí para não vir aqui e tentar liberá-los, né? Mas enfim, vamos tentar Vou entrar aqui, ó, que essa aqui é a área bolada, que é a área é onde fica o bicho, ó. Bora. Ó, galera, estamos aqui dentro. Dá então, um ligo no, no, na, na... Cara, tem muito... Olha esse cara blindadão, mano Bom, o negócio é o seguinte Sem mais delongas Eu vou... Lá na parte lá onde tá os aliens Vou tentar liberar eles, mano Tá picar fogo aqui Destruir tudo aqui, mano Caraca, esses não morrem Caraca Os caras tão travado aqui, velho Olha isso Caraca, que lugar doido, velho Vai chamar a atenção da polícia Chama a atenção do exército aqui, hein Vamos passar geral, vamos passar geral Não sei porque eu tô fazendo isso, velho Olha eles fazendo experimentos! Tô fazendo experimentos ali, velho! Beleza, vamos lá pra parte do. Onde está a nave lá. Vamos lá pra parte onde está a nave. Não, atira não, atira não, meu irmão. Beleza, vamos lá onde está a nave. Os caras estão tá achando que eles estão sendo invadidos por cima, mano. Tá todo mundo tranquilo aqui embaixo, você viu? Aqui, aqui, ó. Dentro de controle aqui, ó. Provavelmente isso aqui que está impedindo eles, galera. Tudo bem, ó. Destruímos tudo. Caraca, olha o tamanho da nave ali. Bora sair. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair, vamos sair. Vamos ver o que está acontecendo. Bora lá, galera. Vamos sair daqui. Será que houve, velho? Aí, ah, eu tô conseguindo sair de helicóptero. Bora, vamos sair daqui. Já caras estão atirando em mim, mano. Será que houve invasão? Eita, quem tá atirando? nos caras? Pera aí, pera aí, desculpa. Que foi isso, velho? Quem me atirou? Eita, caramba! Ali, ali, invasão! Olha os aliens! É sério isso? Olha os aliens aqui! Peraí, seus miseráveis! Ali, galera! E, meu Deus do céu! Peraí, peraí, peraí! Caraca, eu preciso de um tanque, os caras estão... Tá... Ai, mano, que é o fim da vida. Ó o tanque aqui, ó, o tanque aqui. Pera aí, tanque, pera aí, tanque. Dá carona aí, dá carona aí. Não dá pra pegar. Os caras estão tá atirando em mim, mano. Atira, tanque. Ó o alien ali, ó. Olha aí, olha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí, meu Deus do céu. Estão invadindo, Los Santos Onde eles estão vindo? Onde eles estão vindo? Não tô vendo nenhuma nave aqui, véi Pera aí, galera, vamos pegar um tanque aqui Caraca, eu tô todo baleado, véi Meu Deus, invasão alien Pega esse tanque aqui Será que eu consigo? Boa Vamos lá Tô vendo poucos aqui Eu fui inventar fazer isso, véi Eles ali, eles ali. Mano, a polícia. Olha lá, olha lá, olha lá, mano. Olha as naves ali, velho. que? Jesus. Tô vendo lá, olha lá, maluco. Passei em cima do Alien. Ou oh, fila da mãe. Tem um monte aqui na rua. Vamos lá, passa pro centro da cidade. Eles estão aparecendo ali, ó. Será que dá pra me derrubar? Caraca, espero que esse tanque seja blindado. Que nem a minha vida, mano. Não dá pra sobreviver usando ele não, mas Eles têm aquela, aquela arma de, de laser, tá ligado? Olha lá, mano. Meu amigo. Vamos lá para Los Santos, vamos lá para Los Santos. Olha, eles estão derrubando os helicópteros do exército, velho. Morra! Tem um monte aqui na rua, ó. Você mata, eles viram um purpurina, parece, cara. Ali, ali! Olha aqui, tem um monte. Vamos lá, vamos lá para Los Santos. Bom, galera, ó. Chegamos aqui em Los Santos. Meu tanque pifou, cara. Anda, tanque! Não quer dar mais. Olha lá em cima lá, velho! Caraca, velho! Olha lá! O tamanho da nave, mano! Vou sair meu tanque pifou, Aí complica! Olha os aliens aqui! Será que eu tô com a... Eu tô com a arma deles! Cadê uma. Meu Deus, cadê uma arma militar? Caraca, é o fim do mundo, mano Olha lá Aqui dá pra derrubar Dá um ligo nessa invasão, mano Ali, ali Vamos matar os aliens Corre suas pragas Não, não atira não Olha lá, olha lá, velho Olha o tamanho Olha aí Nossa! Morre! Tem que dar no pé, velho, senão você erra. Galera! Que loucura, mano! Bom! O negócio é o seguinte: não invadam a área 51 porque olha é o que acontece, mano. Caraca invasão vazão aqui, mano Morri. E agora, pra acabar com isso, mano Foi mexer com, com extras terrestres Tá nisso Apocalipse Alien hein, no GTA V Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Mano, eu acho que não dá pra derrubar essa nave, mano Olha o tamanho dela Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal, obrigado por assistir. Até uma próxima. Não, não, não, não. Achei que era um alien. Caraca, eles estão derrotando os exércitos. Tira gente, atira, gente. Ali, ali, ali, ó. Morre! Fui! O ah, bicho feio!